E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima solo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu te respeito, você é até um moleque foda. Mas você nunca espanca na rima. Magrão, você só espanca a moda. Tá ligado, meu mano, fazendo freestyle? Você não é feroz. Você ganhava quando era um no barzinho, A rua você deixa... Cê tá ligado, mano, que eu vou quebrar na até as vidraças, Mano, cê nunca ganhou no tempo que era na praça Cê sabe, né, magrão, cachorro caramelo, mas você é muito escroto Hoje que vocês vai ver, eu batendo em cachorro morto eu batendo no cachorro gordo Não me leva a mão, mas que sim, cê tá metendo muito, é do louco Você ah, acha que é pá, meu parceiro, foda-se, cês acham foda Aqui, mano, é batalha de rima, nunca que foi o um esquadrão da moda Pra ficar falando da minha roupa, você tem limite aí mano Eu mando rima, mando rap, você só manda seu drip Porra, então fica tranquilo achando que cê é o mais mais Agora você vaza, cê só tem ice, pai, você não tem rima Então faz favor e vai pra sua casa é a minha casa não, rimar se caminha Quer falar que eu sou o seu drip seu moda usando a corrente que é igual a minha Aí cê tá ligado, meu mano fazendo, tira o seu relógio Tagua. você é um cachorro magrelo, não é gordo, é chihuahua E você é o que? Um shitsu Fudido com cabelinho trançado. Não me leva a mal meu parceiro, o seu verso ele é muito do forçado E minha corrente ela não é igual a sua, no máximo ela deve ser parecida Igual você que tenta fazer rima, mas aí mano, você só escolheu isso pra sua vida oh, oh. Escolheu isso pra minha vida e eu bato igual um tiro de fuzil só que quando você perde, você chora na internet igual uma cadela no sil. Eu o cristal e você não apela. Pra mim você é uma cadela, sua rima. Cadê ela? Oh! Ela tá aqui, às vezes ela também tá na tela. Batendo em você que é cuzão, acha que é de a milhão, mas é um Zé Ruela. Oh! E eu nunca chorei na internet, fala a favor parceiro. Pra mim poder chorar na internet, se eu perder, você tem que ganhar de mim primeiro. Oh! Comigo, mas cê chora pros outros. Cê tá ligado, meu mano, que você é muito escroto. Na moral, mano, você tá ligado que o Mikezinho agora passa de fase. Internet, Facebook, eu dou tapa nas suas duas faces. E eu dou tapa nas suas duas bochechas, porque você desse jeito não me leva mal, nunca viu uma. Aê, muita treta, moleque, cê tá chapando e metendo do louco. Aê, Mikezinho, você não rima porra nenhuma, rimava mais quando era mais novo. Mas, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Não leva mal, você me tirou falando que eu sou uma cadela. Mano, as suas palavras, você vai pagar por elas. Cadela na quebrada, tem as CRI é responsa. Você é um arrombado, não passa de amigo da onça. 来 Pô mano, que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando Porque sem maldade, vai ser vacilação Se eu te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão O trampo do Adão, você é um cachorro e tá merecendo osso Você quer falar de onça, você tem bafo de onça Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso Aí, Pega a construção que eu faço Vou rimando, né meu mano, esse é o argumento Você quer falar da bochecha, você é magro Quando você foi cagar, foi parar o encanamento isso é batalha de sangue, você é pra cagar só cagar no tanque. Aê, não me leva a mal, sua rima é rosa. Maquisita gordão só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Você é, é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. <risos> Dilatava. Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras Nada a ver, você que desanima Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima Quando eu rimo, você tem que estar tá esperto Meu parceiro, vai embora mais cedo o Tio Lala aqui é certo. É certo Acabou, sinceramente mano, você não apavorou. Cê tá ligado que eu não sou cênico. Eu ganho folhinha, você só vai ganhar papel higiênico. Da oh! hora, melhor que você que não tem nem o que fazer. E meu parceiro não teve a resposta. Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer. Vou limpar a cena, começando por você. Vamos tirar esse bosta. Oh! Oh! Oh! Oh! Ele quer falar, mas ele não tem resposta Quer falar de cagar, então não deserda Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda A papel já tirou, não precisa preciso atirar Tá suave eu tô na minha quebrada, mas eu nem preciso me pagar Porque lá na norte é mesma fita Homem é homem em qualquer lugar E se eu te trombo lá ou se tromba aqui Com certeza eu vou te amassar Cê entendeu, Pradão? Eu sei qual que é a sua fita Cê vai começar a gritar Vai falar, vai gesticular E nisso tudo cê vai se pagar Mas tá suave, eu entendo você Cê tem que espernear, você tem que gritar Já que conteúdo e rima boa cê não tem e alguma coisa cê tem que compensar Não! Eu grito, parceiro, porque o povão tem que me escutar porque se eles não me ouvir como que minha mensageira vai pegar eu faço o meu caminho você só abraça ilusão você é voz de povo Povinho, o prazer é a voz do povo <risos> Que você tá na sua quebrada. Que quando você cola na minha é sempre a mesma fita. Só que agora você vaza. E eu colei na sua e foi no máximo respeito. Te bater no tapete da sua casa. Oh! O Prado é a voz do povão. Caralho, mano, tá igualzinho o político lá em ano de eleição. Oh! Oh! Eu patriado, cuzão, isso me causa revolta. Eu sou MC. Se você é político, conta quatro anos, depois você volta. Oh! Contei quatro compasses, voltei. Já acabei com esse vacilão. É, é, é. Tá pensando que é mão, você apanhou. o prado ficou no chão? É, é. Tá ligado, parceiro, que eu faço assim. Você quer salvar esse país? Então passa essa faixa de 13 pra mim. É, você entendeu o que, que você falou? Mano. Tá ligado? Deixa o beat, vem aqui pra mim conseguir me recompor Quer que eu faça a faixa pra você? Meu mano, eu acho que não Que eu tô na leste, no Itaquerão Vem tirar de mim a faixa de capitão oh! Que capitão? Só se for o capitão do banco Tá pensando que cê tá desenrolando Contra o prado você é um cavalo manco Tá achando que é que cê desenrola Tá ligado que agora cê não controla Você é capitão só de quem fica de canto Atrás da rede pra pegar bola quando vai pra fora Mas se não tiver um cara pra pegar bola Ninguém faz o gol Cê entendeu, meu mano, se não tiver a caixa, os apresentador ninguém faz o flow. Você oh, entendeu oh, qual que é a fita, meu mano? Você não tem superstição. Você acha que seu camisa 10, mas você não dá valor pra nenhuma função. Oh, oh, oh. Oh, foda, mano. Ah, aí. Uh -huh. Mas você que falou que você era o capitão Que era o camisa 10, que era o jogador do time Cê tá ligado meu parceiro Que agora é o prado te bate isso tá aqui na cena de filme Eu colei de longe pra caralho Eu joguei na Varsa e eu não tô de brincadeira E agora eu acabei de entrar na sua seleção E foi pronto pra tomar sua abraçadeira eu não me perco por nada, parceiro, sem fazer todos os papéis E quando você tá no campo, você sai do banco pra parar nos meus pés Você tá ligado, se apanha pro lado, porque você é o revés Nossa diferença, você joga por tu, eu jogo pelos outros dez o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro Vai achando que cê vai me brecar Eu que controlo o tabuleiro Tá ligado? Que agora O prato te deixa na chama Nesse tabuleiro Você é um peão Eu fiz a roda e fiz a cama. Oh! Eu sou o peão, meu mano Eu não sou o rei Porque o rei não vira humilde Eu sou e disse eu sei Cê entendeu, meu mano? Sua rima não sai ilesa Cê pode ser dono do tabuleiro Que o bato chegou e ele virou a mesa Entendeu? Família, tá suave Ele grita mais, mais Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz Quando rimo, cê presta atenção porque eu não grito igual esse otário. Ele fala alto, o óbvio, eu falo baixo o que é necessário. Eu falo alto que tem que ser falado. Você tá ligado, parceiro, agora se apanha pro prado. No jogo das cadeiras tem que ter jogo de cintura. Na batalha de rima tem que ter jogo de medula oh! Oh! Então vai fazer a cirurgia Dá-me tá pra ver se você manda uma rima bom um dia Meu mano, você não tem de qualquer a fita Fala alto, qualquer um fala Até o cara da pamonha com o megafone E o cara grita, caralho, que você tá por viu eu falando alto consegui ser um dos melhores do brasil oh! e você tá achando zoado enquanto eu acho isso incrível você não gosta da voz do prado faz sua voz e aumenta o teu nível oh! o meu nível eu já aumentei o oh, meu mano cê sabe que a caga que você passou que parimentei. o oh, meu mano sem maldade cê não sabe qual que é a fita ele tem que ficar gritando eu sou foda eu sou foda pra ver se alguém acredita oh! oh! que bom que tá todo mundo acreditando a única pessoa que não tá gostando é quem tá reclamando Suave, pra mim tá tudo bem Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também oh! Eu não preciso gritar que eu sou foda Meu mano, só minha presença espelha saco Igual você se incomoda Ele rimando assim, meu mano, olha assim Caralho, meu mano, imitando o cara Achei que o Johnny não podia vir oh! Representando a voz do litoral Ele aumenta a caixinha e eu abaixo a tua moral Começa é, tá ah! a semifinal Pra ver que depois dessa aqui vai pra final Mas não tem como, eu sou um cara capaz Não dá pra ir pra final se você tirar essa vida Você não rima mais ah! Mas eu tô rimando agora Enquanto eu aumento o nível, você abaixa a bola Aí, ah! tá Segurada, porque eu não vou tomar um pau É você que não arruma nada O litoral bom, tem o grafite, o, o trick, mas você parceiro não tem rima chique, só os versos simples, todos repetidos. Enquanto você querer evoluir, o rap tá fudido. Oh! Fudido não rima com trick, por isso que agora eu vou te esconchar no beat. Tem grafite, Pedro trick, tubarão assim. Inclusive para todos perdeu também para mim, é. oh! Perdeu pro Sabuó, porque comparando você com aquele bebum acho ele bem melhor. Não oh! é aí vem que tá tomando agora o tal do qual é? Oh! Para meu amigo de você eu tenho dor. Grafite, Pedro, Trick, Tubarão e Sabuó Eu vi como que cê não rima bem Porque só citando o nome dos outros Cê consegue ir além ah, Quem começou já foi você, eu vou citar o nome de quem rima Foda-se, João, eu tô aqui pra responder E aí, isso é maldade Aê, cê não conhece a zona, suscita alguém lá da minha cidade eu ah, eu vou citar o nome dos outros Eu curto rima com o um adversário Matar os garotos. Hoje você para no velório Se eu fosse ganhar batalha, citava o nome, eu virava cartório ah, Mas é quase isso que cê é Porque suas rimas não é são todas rimas qualquer ai meu parceiro uh -huh. que falta inteligência e experiência cê cita a dos outros e fala que é referência uh -huh. <risos>